Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho E dessa vez, galera, eu tô aqui pra trazer a primeira gameplay aqui do canal de Deep.io Mano, se você nunca jogou esse jogo, é como se fosse o Agario ou o Slither.io Que é aquele jogo da cobrinha, o Agario da bolinha Esse aqui é o Deep.io E mano, esse daqui é um jogo onde você controla tanques eu acho que muitos de vocês já devem conhecer, ele também tá disponível para Android, para iOS, para você jogar no seu celular Mas aqui eu tô jogando pelo navegador e eu quero é, jogar aqui com vocês Mano, eu tô jogando aqui no modo solo, então vamos começar, tudo que a gente tem que começar fazendo aqui é farmar esses quadradinhos, tá? E os triângulos dão um pouco mais de XP, esses pentágonos dão bastante XP E eu vou fazer aqui, vou colocar aqui dano pra gente começar a farmar mais rápido esses pentágonos eu vou fazer aqui um cara focado em dano. Tem várias builds que você vai... Depois que você vai passando no um nível, na parte de baixo ali mostra o seu nível, tá ligado? Ó, eu tô atualmente no nível 10. Então, eu vou pôr aqui um pouquinho mais de força. Pra... Olha, eu quase matei um cara ali sem querer... Nossa, meu Deus, o Iguinho ali, meu xará, já, já vem pra me matar, mano. Olha, tem um cara ali, tem um cara ali, tem um cara ali. Ele já já tá tirando o nosso primeiro PVP. Nossa Senhora, mano. A gente tá no meio do, do bicho pegando aqui, cara. Meu Deus muito dano, nossa, temos que sair daqui. Enfim, galera, deixa eu colocar aqui só um regen. E de qualquer forma, eu vou colocar isso mais cedo ou mais tarde. Nossa, meu Deus, velho. O um cara muito forte. Nossa, nossa, tô com muito pouca vida, velho. Vamos usar o nosso tiro como propulsão Para sair. Mas enfim, o Iguinho matou a gente, nosso adversário. E a gente já tá chegando entra no meio do, da, do PVP, mano. Ainda bem que depois que você morre, nossa já tem um cara aqui ó, Vamos colocar a força aqui, ah minha bala é muito lenta, mas enfim, eu sei que depois que você morre você volta na metade do nível que você estava, então eu tô aqui atualmente já no nível 12, não perdi todo o meu progresso, beleza, beleza, calma, calma, calma, vou colocar aqui um Bullet Speed, você pode clicar ali ou você pode simplesmente clicar no número que você já melhora é, suas habilidades. Nossa, nossa, nossa, nossa, nossa Não, não, não, não Não, não, não, não, não, não, não. Vamos sair daqui, Vamos sair daqui, vamos sair daqui A gente tá muito fraco ainda pra tirar PVP com a galera, viu? De todos esses tanques aqui Oh, meu Deus, o que, que esse cara aqui tá fazendo aqui? Ah, não, eu pensei que ele tava gosto, pensei que eu ia pegar um free kill Mas não foi o que aconteceu Calma, calma, vamos desviar vamos, não, vamos, vamos, não vamos criar problema por enquanto Vamos tentar pegar algum, é, alguma posição no ranking Nossa, eu matei um cara? Como que eu matei um cara eu não vi? Aqui, beleza. Pegamos aqui o nível 15 e a partir de agora a gente pode escolher uma build, né? Então eu vou colocar aqui o Twin, que agora eu tenho dois canhões na parte superior, como vocês podem ver aí, ó, ó, ó Tem um Twin maior do que eu ali na parte de cima. Vamos passando de nível, de boa, sem procurar confusão, vamos destruindo aqui esses quadradinhos, os triângulos, é um jogo como se fosse o um Agario, mano, só que com elementos de RPG, né, você tem níveis, você melhora, você constrói sua build, né, ou seja, você escolhe o jeito que você quer jogar, não é algo que você tenha obrigação de fazer sempre igual, vamos pegar o nosso primeiro carinho ali, não, na verdade, eu vou deixar ele quieto, eu vou, é, Ei, meu Deus, mano, você quer morrer, mano, você quer morrer? Enfim, minha bala tá muito lenta ainda, meus tiros estão muito lentos, então tá difícil de acertar Depois eu vou colocar em reload, né, é, que é a velocidade com que eu atiro Nossa, beleza, dois pentágonos aqui, nossa, ainda tem um cara aqui, ó Tem um cara aqui, ó, ó, ó, ó, ó, Tem que tentar prever, não, mano, o cara saiu correndo, mano, o cara tá com medo da gente Desse jeito? Meu Deus, mano, a gente não tá nem tão forte assim, vamos matar o nosso carinha ali Ó, matamos o lalalau ali, ó, Lalalô Enfim Vamos matar o outro ali. Matamos já. Beleza. aqui foi bem injusto, né? O cara acabou de começar a jogar, já, já, já saiu na nossa frente. A gente foi lá e matou. Mano, agora a gente já tá bem forte. A gente tá nível 27. Eu não tenho uma build formada, tá? Se você quer jogar esse jogo aqui mais hardcore, você tem que procurar no YouTube... Tem que procurar no YouTube aí algumas builds ou de, de uma galera que ensina a jogar do jeito que você quer, tá? Eu só tô colocando aqui... É, a força do meu, do meu tiro pra ficar mais, mais, mais forte, né? Tô colocando aqui também. Nossa, lá vem, lá vem inimigo, lá vem inimigo. Lá vem um pastel de frango. Meu Deus, nossa, caramba, tem muita resistência esse tiro dele. Muita resistência, muita resistência. Meu Deus, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Vamos morrer oh, meu Deus, enfim, ficamos vivos por 3 minutos quase, velho. Então tá até bom. Nossa, a gente já nasce pra morrer, mano. Vamos colocar aqui. Nossa, mano do céu. Fudeu, fudeu, fudeu, fudeu, fudeu, fudeu, fudeu, fudeu, fudeu. Vamos sair, vamos sair, vamos sair, vamos sair. Eu não, não vou nem mexer com nada agora, mano. Vamos sair, vamos sair, vamos sair, vamos sair. Não, não, sai, fora, sai, fora, sai, fora, sai fora, sai fora, sai fora. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Meu Deus, vamos, corre, corre, corre. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. vai. Beleza, beleza, beleza. Vamos, vamos. O cara quer matar aquele outro, velho. A gente tem que sair fora, mano. Tá um PVP ali do outro lado, vamos sair fora que não é com a gente. Beleza, a minha intenção é sobreviver e pegar nível 45, que é o nível máximo aqui. Vamos lá, vamos lá, pegar 45, 45. Estamos no 18, velho. Nossa, a gente estava no 20 e tantos. Nossa, podia muito matar aquele cara ali em cima, velho. Podia muito matar ele. Tava... Nossa, meu Deus, muito dano. Nossa, tá vindo tiro para tudo quanto é lado. Meu Deus, velho. Vamos lá, colocando... Nossa, aquele no navegador, mano. Chega a travar, mano. Chega a travar a parada. Tá, tem um carinha aqui. Vamos matar. Vai, mata o carinha. Beleza, matamos o carinha. Que começou a jogar agora. Pegamos XP. Tem aquele cara ali, ó. Live stream. Vamos correr atrás dele. Tem que colocar Bullet Speed, velho. Que é a velocidade do tiro pra ir mais rápido. Senão a gente tá morto, velho. A gente não vai conseguir matar ninguém. É, também, na, na build, normalmente, tem é, a ordem certa pra você colocar as coisas, tá? Ah, Começa com isso. Depois vai fazendo aquilo. Tem a ordem certa, galera. Se vocês seguirem a ordem certa, a chance de vocês conseguirem um resultado melhor é bem maior, né? Obviamente. Nossa, mano. Tô tomando muito dano daquele sniper. Nossa, meu Deus, velho. Vai, vai. Vamos colocar bullet speed. Pegar esse pentágono. Tem que recuperar essa minha vida, velho. Tem que recuperar essa minha vida. Vamos jogando nas beiradinhas que eu acho que a gente tem mais chance. Nossa, passou perto o tiro. Tem um sniper bem ali, ó. Acertei algumas pancadas nele ali. Mas é muito... É, o sniper é perigoso, velho, porque a qualquer momento ele pode te dar um tiro de um lugar que você não tá nem vendo e te acertar com a bala rápida pra caramba. Vamos, vamos limpando, vamos limpando, aos poucos, vamos limpando, pegando o nível, nível 23, calma, calma, daqui a pouco a gente pode escolher mais uma, um aprimoramento vamos 4, beleza. A gente com uma bola de speed boa agora. Nossa, tamo, matamos o cara. Beleza, beleza. Nível 24, nível 25 agora. É, dessa vez, vocês viram eu não, peguei o Twin. Eu peguei o, a, a metralhadora, mano. Então, vocês podem ver que eu, eu tenho um tanque com metralhadora. Nossa, matamos um cara. Beleza. Pegamos dois níveis por ter matado esse cara. Show de bola. Agora a, gente tá, a gente tá dando muito tiro também agora, velho. Agora a gente também não tá tão, tão lixo mais. Mano, eu acho muito divertido esse jogo aqui, cara Eu acho ele mais divertido do que o Agar eu Mais divertido do que o Slitter Eu acho esse jogo aqui realmente um dos melhores, velho. Ó, oh, matei um cara sem ver, mano matei, matei o Tommy porra, mano Vai, vai, vai, vai Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem hum, Nossa, o cara correu, o cara tá correndo muito também Vamos colocar aqui Reload e a gente já tá quase full ataque, velho. Quase full ataque Vamos, vamos, vamos limpando, vamos limpando maciota. Tá travando, velho. Não acredito que tá travando. Tá dando lag. Ai, meu Deus. Pare lag, pare lag. Nossa, mano. Jogar com lag vai ser foda. Mas vamos, mas vamos, vamos que vamos. Beleza. Pegamos mais um upgrade. Eu posso escolher o destroyer ou posso pegar o Gunner? O Gunner, ele dá muitos tiros pequenininhos. Então tem que acertar um milhão de tiros pra. Eu acho que eu vou pegar o Gunner, cara. Eu matei um cara, velho. Beleza, pegamos o Gunner, olha o tanto de tiro que ele dá, os tiros são fracos, mas é muito tiro, velho, e agora eu coloquei Full ataque agora a gente tá 100% Full ataque não é muito interessante você ser Full ataque por exemplo, se um Sniper te acertar, ele vai te matar com um tiro, nossa, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem. olha a treta, olha a treta, olha a treta, mas tá vendo, a gente não tira nada de HP com um poucos tiro a gente tem que ficar perto do cara pra poder acertar muitos tiros nele, velho. Vamos, vamos de boa, vamos de leve, vamos de leve vamos, vamos pegar o nível 45, a gente pega o nosso upgrade final E aí sim a gente vai partir pro PVP Porque até lá não tem, não tem razão a gente ficar encarando os caras, né, velho Beleza, vamos pegar aqui mais um pentágono e Show, show, show, show Estamos no canto aqui, estamos andando nas beiradinhas Que eu acho que são os lugares mais seguros pra gente ficar Eu não sei se o Gunner, que é esse, essa minha build que eu tô fazendo aqui Seja a melhor, cara eu gosto muito também de uma que você atropela os seus oponentes, velho. você coloca Buddy Damage, é, é Buddy Damage mesmo, então você, quando você passa por cima do cara você dá um dano tremendo nele, eu vou colocar aqui em máximo HP, pra eu ter mais HP, agora a gente tá começando a focar um pouco mais na nossa resistência, finalmente, mas é porque a gente também tá jogando na calma, e aí o Gunner é bom, é porque ele upa rápido, se liga como é que ele limpa rápido, é, os quadradinhos, então a gente consegue muito XP A gente vai pegar nível 35 Vamos lá, beleza Pegamos nível 35, estamos a 10 níveis No nível máximo, e a gente vai partir pro PVP E eu quero, olha É com 10 mil, olha, a gente tá perto De pegar nosso primeiro nível no ranking já, galera Com 10.900 A gente pega o primeiro nível no ranking A gente tá com 10.600 Vamos lá, vamos lá, vamos, lá. Vamos, vamos inibir os caras Eles vão ver que tá vindo muito tiro, o cara vai começar a correr de mim ah, tem um Twin aqui. Ah, meu Deus. E agora a gente está inevitavelmente perto do PVP, cara. Então vamos andando devagar aqui. Vamos procurar quadradinhos para a gente farmar na maciota. Para ver se a gente consegue ficar sobreviver até o nível 45. Se a gente morrer agora, a gente vai perder muito nível, cara. Aí vai, vai dar desânimo, vai dar desânimo. Mas enfim... Se você nunca jogou esse jogo, cara, eu recomendo muito que você entre no site ou baixe no seu celular pra jogar, é muito divertido. E se você for jogar, mano, usa a, a tag aí... Nossa, matei um cara, beleza, pegamos o nível 36, show. Usa a tag GC, que toda vez que eu estiver jogando e eu ver alguém com a tag GC, eu sei que são inscritos, e aí a gente não se mata, a gente se une, né não? Então eu tô usando aqui GC Gordinho Clash, Gordinho C, né, porque eu não coubo Gordinho Clash. Estamos nível 37 já, mano O líder tá ali na, pra baixo, tá vendo? Que tem um, uma setinha cinza mostrando onde tá o líder Então o líder ele é constantemente perseguido pela galera, né, mano? Porque tá todo, todo mundo do jogo que tá nesse, nesse, nesse mapa aqui Tá vendo que o líder tá por ali e pode perseguir o cara Porque se você matar o líder você ganha muito ponto Ó, ó, ó, ó, ó, ó, matei um cara, matei um cara Tem um por favor ali, vamos matar um por favor Ah, mano, você ficou perto demais de mim, né? Aí também você pediu pra morrer. Nível 39 já, galera. Nossa, tão perto, cara. Ih, mano, morreu, morreu, morreu, morreu, morreu. morreu Chu Chuva de bala, chuva de bala em você. Chuva de bala, chuva de bala. Chuva de bala. Prrr. Meu Deus, o cara não morre, mano. Morre, cara. Morre. Matei. Beleza, nível 41, mano. Ih, lá vem outro. Lá vem outro. Cuidado. Vamos, vamos, A gente tem que antecipar o tiro. Tem que antecipar o movimento do cara, né, velho. Não basta atirar no rumo do cara, porque o cara vai se mover. E na hora que ele se mover, as balas não vão acertá-lo. Então a gente tem que atirar pra onde ele vai chegar e não aonde ele está. Nossa, tomou uma pancada, tomou uma pancada. Mas a gente já tá com quase full nível já, mano. Quase nível máximo. Se não me engano, quando você pega nível... Ou matamos mais um cara, beleza. Quando você pega nível máximo, você também tem mais um upgrade. Nível 45 você tem um upgrade final, se não me engano. Então a gente vai poder melhorar ainda mais o nosso Gunner aqui. Excelente. Esse aqui é o modo que eu tô jogando, é cada um por si, viu, galera? É como se fosse o um agar. Então tem o um ranking ali, tem o um modo de time, tem o um modo domination, né? Que você tem que, tipo, defender a bandeira, defender uma base. Mano, é muito legal, tem vários modos. Tem o um modo, é, labirinto, enfim, galera. Se vocês gostarem, deixa seu like aí que eu posso fazer mais vídeos de... De... De... E aí, no próximo vídeo, se vocês quiserem, eu trago uma build formada, né? Tipo assim, ó, vamos começar fazendo isso, é... Porque começando com isso é melhor Talvez investindo um pouco mais de resistência no início Ixi, mano, aí tá fácil Mano, agora pegamos, olha, pegamos nível 45 E agora a gente pode escolher Tem o Auto Gunner, que eu nunca joguei Tem o Gunner Trapper, que eu também nunca joguei Mano, não faço ideia E tem o Streamline, que eu acho que é um cara Que dá tiro rápido em uma direção Essa, mano, o Auto Gunner, eu acho que ele fica atacando automático Vou pegar esse Streamline, eu nunca joguei Olha só a distância que eu consigo atirar nossa, que cara mais apelão! Muito bom, velho. Nossa, curti muito, dá muito dano, velho. E acerta de longe, vocês podem ver que eu consigo visualizar mais longe, né? Olha, tá, tem um oponente aqui, ó. Tem um oponente aqui, ó. Vai tomar chuva de bala. Vai tomar chuva de bala. Vai tomar chuva de bala. Nossa, dá dano demais, velho. Dá muito dano. Meu irmão, dá. Nossa, tem um cara aqui embaixo. Meu Deus, eu não tinha visto esse cara. Prepara, mano, é a chuva de bala. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Nossa, meu Deus, vai, vai, vai, vai, Matamos, eu morri. morri. Morri, mas matei. Matei, morri. Eu morri, mas matei o cara. Beleza, mano, ficamos nove minutos vivos. Conseguimos aí, não sei, talvez a gente, talvez. A gente ficou com 25 mil de score, mano. A gente tava no ranking, eu nem vi. Pra te falar a verdade, porque o ranking, olha só, a gente tava tipo entre os top 5 e eu nem vi. Conseguimos atingir o nosso objetivo que era chegar ao nível 45 e escolher uma build aí, aleatória. Damos um, a gente conseguiu dar muito dano no cara, o cara acabou matando a gente, a gente matou ele, não morremos no negativo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais vídeos de Deep.io, não se esqueça de deixar o seu feedback, curtir o vídeo aqui embaixo se inscrever, ativar as notificações e caso vocês queiram, no próximo vídeo eu vou trazer uma build muito fera de, do jeitinho certo, da maneira certa como você deve distribuir seus pontos pra arrebentar no deep.io, beleza? Então, falou, um grande abraço do gordinho, galera e até a próxima!